Oi, pessoal que acompanha o Supertech, tudo bem? Hoje vamos falar de áudio, mostrando três equipamentos da Comica, empresa chinesa de áudio profissional, fundada em 2012. O primeiro produto é o microfone HRMS, projetado para jornalismo, que pode ser plugado em câmeras, computadores e no smartphone via conexão P2. O padrão de captação é o Cardioide, ele tem esse nome porque ele capta o som prioritariamente na frente, um pouco menos nas laterais e praticamente nada na parte traseira, como num desenho de coração. Eu vou fazer agora um teste no ambiente externo, usando máscara, e nesse momento eu estou com o áudio do smartphone. Eu vou colocar agora o microfone da cômica. Esse é o áudio do microfone da cômica e é um áudio muito mais presente, muito mais interessante, que é perfeito para jornalismo. Se o seu aparelho for iOS com o conector Lightning, você vai precisar de um adaptador. No computador, é só espetar o microfone e selecionar o seu programa de áudio. Outra coisa também que dá para fazer muito bem com esse microfone é o voice-over, aquela narração ou comentário que a gente grava direto na timeline da edição. O segundo produto da Comica é a interface modelo AD2, que serve basicamente como um pré-amplificador, usando na entrada uma conexão profissional XLR e na outra ponta uma saída P2, funciona com uma bateria de 9 volts e tem a função phantom power que serve para alimentar o um microfone condensador como esse aqui. O volume da câmera está no número 8 e está bem potente o áudio e o volume do AD2 tá bem no início então fica bem forte com o microfone condensador, muito potente o áudio, muito forte nos dois canais Agora a gente vai testar com o um microfone dinâmico, que não tem necessidade do Phantom Power. O som é mais baixo, tenho que aumentar um pouco mais o volume aqui do AD2 e eu posso ligar também qualquer microfone com entrada XLR, pode ser o um microfone sem fio de lapela. E para terminar, mais esse produto muito legal e bem útil nas suas gravações a interface de áudio LinkFlex AD3. Esse equipamento permite que você envie para a sua câmera ou smartphone dois canais de áudio ao mesmo tempo. Isso é ótimo quando a gente precisa gravar, por exemplo, duas pessoas em uma entrevista, um instrumento e um vocal, e por aí vai. A outra vantagem é enviar o áudio mixado direto para a câmera, sem precisar sincronizar depois na pós-produção também tem um pré-amplificador phantom power. Como a gente já viu, serve para alimentar o microfone do tipo condensador. Faça alguns testes antes de você gravar, principalmente sobre as questões de ruído. É importante que você module o áudio da sua câmera, module a interface também e encontre a melhor relação sinal ruído para sua gravação. Os produtos da cômica você encontra no site iMania e, e na Worldview. Até o nosso próximo vídeo.